Se você soubesse o cheiro que tá essa panqueca, a delícia que ela fica fofinha assim, quentinha, linda e gostosa, você não pulava esse vídeo de jeito nenhum. Falando sério, quer aprender? Vem comigo que eu vou te ensinar. Olá meus lindos, bem-vindos à Luísa Comida. Meu nome é Tayane Anjos e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer aquela receita clássica, que já virou um clássico brasileiro tanto quanto é americano. Você já viu aí no começo do vídeo. Hoje a gente vai fazer panqueca americana e essa é aquela receita tradicional, sem ser saudável, normal, bonitinha e... Deliciosa! Essa é a melhor panqueca americana que você vai comer. Já ficou interessado? Dá um like nesse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, porque a gente está aqui toda quinta-feira trazendo uma receita nova. Agora vamos para os ingredientes! E para fazer essa receita a gente vai precisar de uma xícara e meia de farinha de trigo, duas colheres de chá de fermento e pó, uma pitada de sal, uma colher de sopa de açúcar, eu estou usando aqui açúcar demerara, mas pode ser o cristal, açúcar refinado, o que você preferir. Duas colheres de sopa de manteiga derretida, uma xícara de leite e dois ovos. Por fim, a gente tem um ingrediente que é opcional, mas ele dá todo um sabor especial. Então eu usaria com certeza, que é uma colher de chá de pasta ou extrato de baunilha. Agora vamos preparar nossa massa. Então aqui na minha farinha, que já tem uma pitada de sal, eu vou adicionar só o açúcar... E o fermento e misturar bem. Agora que já tá bem misturado os ingredientes secos, eu vou botar eles aqui um pouquinho mais pro lado e vou fazer a mistura dos meus ingredientes líquidos. para fazer isso, eu vou colocar aqui na minha vasilhinha o leite. Quem aqui é novo e não sabe, eu sou um tanto quanto desastrada e aparentemente eu nunca escolho as vasilhas do tamanho certo para poder botar as coisas. A manteiga, eu vou limpar essa bagunça, tá gente? E os ovos, que é sempre bom quebrar numa vasilhinha separada, porque vai que seu ovo não está bom e você não pede, perde, perde todos os ingredientes. Por fim, a nossa baunilha, que a minha aqui já está no resto dos restos mortais, coitada. Agora a gente finge que nenhuma bagunça aconteceu e mistura tudo muito bem. Depois de bem misturar os ingredientes líquidos, a gente vai adicionar ele na nossa mistura com a farinha. Então, e aqui você não quer misturar muito, você quer misturar o suficiente só para incorporar tudo. Porque como é farinha de trigo, se a gente mistura demais, a gente vai desenvolver o glúten da nossa farinha Que vai fazer que nossa panqueca não fique tão pouquinha, tão, pouquinha, tão fofinha Que é isso que a gente quer, então misturou, tá pronto E esse é o resultado da nossa massa Agora a gente vai deixar ela descansar 5 minutinhos, que é o tempo que a gente pega a nossa frigideira, unta com manteiga e prepara nossas panquecas. Agora para fazer nossas panquecas, eu já liguei aqui meu fogo, que tá em temperatura média. Eu coloquei um pinguinho de manteiga na minha frigideira, que já é antiaderente, então ela não precisa de muita manteiga. Com um pincelzinho eu vou espalhar essa manteiga toda na frigideira. Depois de espalhar a manteiga, agora é só porcionar a quantidade de massa na frigideira. Eu tenho aqui um medidorzinho que é de 1 quarto de xícara. Eu vou usar ele para porcionar minhas panquecas. Aqui, a produção vai dar um zoom para vocês verem de forma bem clara. Estão vendo que está começando a surgir as bolinhas aqui na superfície da massa. Então, é isso que a gente quer. É quando a panqueca tá assim que a gente sabe que já está chegando a hora de virar. Aí a gente vem com a espátula e vai com delicadeza enfiando por debaixo e vira. Aqui vocês vão ver que ela ainda ficou um pouquinho branca, porque é a primeira panqueca, a primeira panqueca a frigideira ainda não está quente o suficiente, ela sempre sai mais feinha, mas a segunda vocês vão ver que ela fica ó, perfeita. O truque aqui é você estar tá fazendo essa panqueca com a frigideira em fogo médio, porque se você colocar ela no fogo muito alto, o que vai acontecer? Sua panqueca vai queimar e não vai cozinhar o suficiente por dentro. Então, sempre muita atenção, fogo médio, uns 3, 4 minutinhos, vira, é o tempo que ela vai formar aquelas bolinhas. Aí você vai fazer sua panqueca até gastar a massa inteira. Aí eu sei que você está pensando, ah tá, mas tipo, eu fiz uma receita inteira, mas resolvi que eu não vou comer essa panqueca toda. E agora, tem como guardar? Então, meus lindos, o que eu aconselho a vocês? Eu aconselho a vocês a preparar todas as panquecas e deixar ela assim, já assadinha e guardar na geladeira. Assim, já feita, bonitinha, ela dura até 2, 3 dias na geladeira e você pode consumir sem problema. A massa crua, se você guardar para fazer até o dia seguinte, ainda rola. Mas que isso, eu não aconselho de jeito nenhum. Então, fala sério, se esse é um café da manhã rápido, fácil e delicioso. Sim, também pode ser um lanche da tarde. Por quê? Sem julgamentos aqui. Eu tenho aqui minhas panquequinhas, eu separei aqui três disquinhos para mim, que eu acho que é uma porção individual, três panquequinhas é mais que suficiente. E nossa massa, ela rende de 10 a 12 panquecas, o que dá para alimentar aí umas três a quatro pessoas, só para vocês terem noção de quantidade. Na minha eu vou bem clássica hoje, só com o tradicional melzinho, que a gente vai derrubar aqui, ó. Delícia. E vamos ver se daqui tá bom, né? Olha a fofura que fica esta panqueca. Hum? Hum. Nossa. Ela fica muito fofinha, muito, muito, muito fofinha, fica assim, aquela textura de nuvem deliciosa, docinha, com um melzinho por cima, perfeita, perfeita, perfeita, sem defeitos. É sério, você não vai se arrepender de fazer essa receita. E vou deixar outra dica, se você quer uma versão saudável do panqueca americana, eu já ensinei aqui como fazer. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem ir lá conferir essa receita também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe essa receita com todo mundo que ama panqueca. Um beijo e até o próximo.